Olá, boa tarde. Voltamos à programação da Tech Room aqui na SEO Conference 2023, com o painel Gestão das Techs em Tempos de Crise, e esse que, por sinal, é nosso último painel não só da Tech Room, mas como da SEO Conference aqui de 2023. Eu sou o Pedro Compani, Head do Boost Lab do BTG Pactual, e para quem não conhece o Boost Lab, é o Programa de Potencialização de Startups do BTG. Em cinco anos, a gente já potencializou mais de 76 companhias eu tenho o prazer de trazer aqui três feras, três é, experts aqui no assunto, para a gente bater um papo hoje. Eu queria chamar hoje Marcelo França, é o CEO da Cellcoin, o Rodrigo Cunha é o, o CEO da Neurotech e o Rodrigo Dantas, o CEO da Vinde. Pessoal, muito boa tarde a todos. Queria começar o painel aqui com uma pequena introdução aqui de cada um. Se vocês, por favor... Pudessem fazer uma introdução da companhia de vocês e de vocês aqui, eu agradeço e a gente começa oficialmente aqui. Muito bem-vindos. Boa tarde, Pedro, obrigado pelo convite. Boa tarde, Dantas, Rodrigo. É, eu sou Marcelo França, senhor fundador da Cellcoin. A Cellcoin hoje é uma empresa de banking as a service, infraestrutura de serviços financeiros. Nós atendemos mais de 300 fintechs, bancos e mais de 3 mil empresas fornecendo de forma análoga, uma espécie de, de AWS, de serviços financeiros abertos, para que todo mundo possa se conectar e, e oferecer rapidamente para os seus clientes serviços e produtos financeiros. Vou seguir a ordem aqui, né? Então, é, obrigado pelo convite aí, Pedro e, e BTG. Meu nome é Rodrigo Dantas, é, eu sou fundador da Vind. A Vind é uma infraestrutura de meio de pagamento, então a gente atende clientes online, offline... Estamos completando 10 anos agora é, de vida. Né? Passamos daquelas daquela, arrebentações aí que acho que a maioria daqui que está no painel também passou. E Muito legal o papo aqui hoje. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui. Pedro, BTG, obrigado pelo convite. Eu sou o Rodrigo, cofundador da Neurotec. A Neurotec é uma empresa que ajuda grandes corporações a tomarem decisões a partir de dados. Né? Inteligência artificial e Big Data. A gente anunciou agora recentemente, né, no final do ano passado, a aquisição... É, da B3. Então, estamos vivendo um, um novo momento aqui espero compartilhar com todos o momento da Neurotech. Obrigado, pessoal. Por sinal, acho que o tema de hoje ele não poderia ser mais presente, mais atual. É, acho que a gente tem um, um bom contexto aqui para falar de tudo que a gente vai bater papo hoje. E acho que pegando os últimos 10, 15 anos, a gente viveu um excesso de liquidez globalmente. né? Estou falando em termos de acesso ao capital fácil, um, realmente um excesso de liquidez, o um custo de capital é, muito baixo, o que permitiu, obviamente, a gente ter o setor que a gente tem como tech, não só no Brasil, mas de maneira global, da forma que evoluiu, né, principalmente nos últimos cinco, seis anos. E, e a gente viu rounds atrás de rounds, né, ou seja, é, investimentos atrás de investimentos, o que propiciou grande crescimento e o que fez nos chegarmos até hoje aqui seja em número de dias ou em número de volume de capital aplicado como é que foi esse impacto para vocês né do lado do muro aqui em termos do lado do, invest, do do empreendedor como é que foi foram esses últimos anos e o que que beneficiou a companhia de cada um de vocês por favor Marcelo se quiser começar tá bom é, acho que como o Dantas colocou já passou por várias arrebentações né a gente viveu um pouco de tudo e Tivemos Covid, tivemos uma aceleração do, no, no mundo digital e agora tivemos um momento de abundância, um momento de escassez. É, no nosso caso específico, a gente vinha tracionando, a empresa crescendo e o Covid chegou, a gente estava no meio de uma rodada de investimento. É, tivemos Chegamos a ter uma desistência de um dos investidores, então o cenário ficou um pouco nebuloso e depois veio um período de muito crescimento com, com avanço de fintechs, bancos digitais e a gente teve um desafio gigante de contratar dezenas de pessoas para suportar o crescimento da operação, todas em casa, online. Né? Então, é uma situação que hoje a gente já voltou de forma híbrida, mas é todo mundo ainda aprendendo qual o melhor qual o melhor modelo. Né? E, e também tivemos esse momento de, de abundância. Né? Primeiro, a gente viu muitos dias fechados, com grandes valuations, às vezes a gente olhava de fora, né? startups que a gente conhecia é, um pouco de tudo, né? startups super consistentes e outras não tanto, mas recebendo os rodados assim, vultuosos. E agora, nesse momento de escassez, é, a gente observa também é, algumas startups que tiveram rodadas muito grandes, tendo down rounds, fazendo layoffs para poder é, equilibrar e evitar uma queima de caixa. Mas, mas para a gente, a gente é, teve bastante sorte aqui no, nos cenários e conseguiu avançar. E chegamos aqui de uma forma consistente, de, de, de, com equilíbrio financeiro já. É, e estamos a, sempre aprendendo, né? aprendendo a viver cada fase, passando por essas arrebentações que não acabam nunca, né? para manter a empresa em franco crescimento. Boa, Marcelo. Obrigado. E, Dantas, aproveitando aqui a carona do, do Marcelo, é, como é que você viveu isso do lado da Vinde, né? esses últimos Oito, é, cinco anos, oito anos aqui até chegar 2020. Como é que foi esse crescimento? O que, que você sentiu que mudou na companhia nesse período? É, bom, é ótima pergunta. Assim, vou pegar um pouco na carona do, do Marcelo aqui, que fala um pouco de cenários. Assim, né 2019, é, é, o efeito SoftBank, né? o WeWork começava a dar algum sinal que aquilo estava esquisito, né? mas ninguém contava com a pandemia. Né? Então, é, fazendo um retrospecto aqui um pouco da história da Vindy, até 2019 nós éramos uma, uma empresa basicamente de modelo de venture capital mesmo, então queima a caixa para crescer, né? É, a gente captava para crescer a operação, então o dinheiro no caixa não era uma sobrevivência, era investimento em produto, inovação, é, frentes novas que a gente não tinha certeza que ia dar certo. né? É, acho que isso mudou de fato mesmo com o Covid, mudou com a liquidez mais baixa, é, mas Assim, a, gente, a gente também teve sorte, porque a gente fez um MA no meio do caminho com a Local Web e isso ajudou a gente também a ter uma, uma visão diferente do capital, né? A Local Web é uma empresa que sempre girou caixa é, historicamente. Isso forçou a gente organicamente a se preparar para isso também. Né? Mas só lembrando que até 2020 ainda existia uma aceleração digital a cavalar, assim, que os cheques ainda estavam vindo, né? E eu acho que a ruptura foi no WeWork mesmo. É, putz, não está parando em pé essa conta. E aí começou a tudo a ser revisto no mercado de Venture Capital. E aí é, a gente abriu o ano de 2020 para 2021 com o tema de margem, né? É, começou a margem. Pô, não é mais crescimento. Agora tem que ter margem também, né? Acho que a gente se adaptou bem também por, por conta da própria característica da Vind Mas acho que hoje o cenário é, é até melhor, mais positivo para empresas que tinham esse pé no chão, né? Por que, que é melhor, né? Obviamente muita gente perdeu emprego, né? Isso é péssimo para o país, né? Porque não tem plano econômico melhor do que emprego. Mas é, para um gestor de tecnologia hoje, eu diria que é, acabou um pouco da festa do, dos salários inflados. A gente tinha um problema grande no Brasil de, de mão de obra de tecnologia e o hype estava é, complicando um pouco a gestão de tecnologia. Então, a pessoa ficava três meses no emprego, recebia dois mil a mais, aí três mil a mais. Então ele pulava de um ano ele pulava quatro empregos e não entregava nada. Né? Então a gente viveu isso um pouco. Esses cinco anos foi um pouco dessa loucura, assim, né? Hoje está melhor, né? Ainda existem desafios né, por conta do, cap, do próprio custo do capital, mas eu acho que hoje as startups que estavam um pouco mais preparadas elas vão colher melhor esse, esse, esse, essa safra que foi plantada aí. Né? Maravilha. E para fechar aqui o terceiro, o, o Rodrigo. O Rodrigo, por sinal, foi o. o, o a a Neurotech passou no Bet1 do Bulls Lab exatamente cinco anos atrás e, e a gente conseguiu ver todo esse crescimento né, do outro lado do muro, aqui do, do, do lado do investidor. E como é que foi esse impacto para vocês até 2020, Rodrigo? Legal, Pedro. Eu, eu, a Neurotech é a mais velha daqui, mas eu sou o mais novo, né? Como... Eu vou... <risos> Pela não, mas minha assim, barba, né? Pela é, minha barba, perceber. É pela barba né? branca aqui do Dantas. Não, mas é, brincadeiras à parte, Pedro, eu acho assim, ó, a Neurotec, ela capta dinheiro ali né, e de VC é, 13, 14. É, a gente vai bem capitalizado para o mercado e 15, 16, aquele nosso grande plano de queimar caixa, de crescer. A gente queima a caixa, mas não cresce. Então, foi realmente assim, puta, se a gente continuar com esse modelo, a gente vai quebrar. né, E aí a gente tem ali uma mudança em 2016 que é, de é, trazer executivos de mercado, profissionalizar a empresa, mudar um pouco dos fundadores que estavam ali na organização e tal. E aí a gente tem realmente um crescimento muito grande, a gente a, é, conhece aqui o, o BusLab, né? em 2018, a gente faz um plano de 18, 19 e 20 para fazer o Exit. Então o plano era claro, né? o investidor já tinha entrado, já tinha a data para sair 2020 era a data de saída. Estava é, tudo organizado, a gente bateu meta de 18, né, com a ajuda inclusive do, do BTG, do Buslab, 19 a gente bate meta, 20 foi, é, começou com tudo ali e aí vem pandemia. E aí as coisas mudam completamente. Nessa época a gente já é, sempre foi caixa positivo, então a gente sempre rodou com o próprio caixa. Sendo que a gente tinha aquele dilema. Tipo assim, todas as concorrentes captando muito dinheiro no mercado e a gente só com caixa. E a gente falava... Se sentia até culpado, né? É, amigo? cara, a gente tem que crescer mais. Olha fulano lá, o não sei quantos milhões, a gente está aqui com caixa. E o investidor, o que é que vocês vão fazer com caixa? Não faz sentido distribuir. Então, existia uma pressão muito grande. A gente, ao mesmo tempo, não encontrou empresas com sinergia para adquirir, porque a tese da Neurotech é bem específica no mercado de inteligência artificial, o mercado financeiro. Então, a gente estava nesse dilema. Quando entra a pandemia, aí a gente sofre tudo que o Dantas falou, a gente perdeu muitos colaboradores. No primeiro momento, a gente falou, pô, não vamos demitir ninguém, vamos manter a nossa equipe. Mas logo depois, os colaboradores começaram a sair. Sair não só para outras empresas aqui do, do ecossistema, mas para fora, né? Porque no mesmo login senha, na mesma máquina e no mesmo computador, eles começavam a ganhar em dólar. E aí, a gente realmente teve uma dificuldade muito grande ali de, de retenção de talentos. É, e aí a gente passa de 20, 21, realmente sofrendo bastante é, com talentos, né porque a, a Neurotec, como todo startup, é capital intelectual intensivo. né Então a gente vive é, disso. E aí sim, depois de um ano e meio de muita negociação, a gente anunciou né, no final do ano passado a transação de êxito aí com a B3, que ainda está pendente da, da aprovação da CVM, que deve acontecer agora em março, mas que a gente conseguiu cumprir o ciclo dois anos depois do, do planejado, dado o momento aí de mercado. Muito bom. É, ou seja, até 2020 nós tínhamos um play, uma estratégia que era 100% crescimento. Né? Então, obviamente, os fundos injetavam dinheiro ali em troca de, de ver aquele crescimento. E aí a coisa pegou, né? veio 2021, veio o Covid, veio é, a guerra da Ucrânia, veio a quebra das cadeias produtivas, inflação, consequentemente, aumento do taxa de juros por parte dos bancos centrais e o custo de capital Aumentou e muito, muito. Né? Hoje a gente tem um cenário muito diferente do que a gente devia até 2020. Né? E a gente vê os fundos muito mais diligentes, né? olhando muito mais para um profitability, margem e por aí vai. Como é que está o cenário atual? Né? E principalmente, como é que é a mudança de vocês? Eu pergunto primeiro para os Rodrigos, né? tanto Neurotech quanto da Vindy. Como é que é esse cenário hoje? Depois de vocês terem sido adquiridos... É, você mais recentemente cunha, mas o, o Dantas aí há pouco, uma, quase três anos. E depois eu quero saber a opinião do Marcelo também, porque ele está no, no processo inverso, né? ele está sentindo o cenário do outro lado, está capitalizado e está olhando para aquisições. Vocês puderem começar, por favor. Rodrigo. boa, é, vamos lá. Assim, eu acho que um dos grandes acertos da Neurotech foi que a gente não se concentrou num determinado mercado. Então, isso é igual um fundo de investimento. Você tem que diversificar seus ativos. A gente tem verticais, então, na pandemia, varejo, né, e-commerce, foi muito bem. Enquanto o nosso varejo físico, que a gente também tem uma atuação forte, foi muito mal. É, agora, o momento é um momento muito forte de cobrança, por exemplo, né, de recuperação de crédito. A gente está muito forte nesse mercado. Em compensação, o nosso mercado de crédito, de concessão de crédito, está sofrendo. Principalmente o que não tem garantia. Então, por um lado, é, é como um fundo de investimento. A gente é, cresce bastante em algumas verticais que estão bem e a gente sofre em outras verticais que não estão bem. Então, eu diria que o nosso momento é, é um pouco é, esse e tentar encontrar a, as verticais ali, as aplicações que a gente vai poder crescer um pouco mais. É né? um pouco dessa nossa cabeça é, no momento. Estou bem em linha com o meu chará aqui. Acho que tem uma, uma, uma questão de economia Brasil, mundo também, né, mas, é, de novo, acho que quem conseguiu passar essas arrebentações aí, né, de, é, a gente passou por, sei lá, impeachment da Dilma, greve dos caminhoneiros, pandemia, guerra da Ucrânia, uma, uma, uma crise econômica já, então já foi, já, já foi uns testes passando por isso, né, e, e acho que a gente tem que olhar para frente mesmo, né, porque o, o Brasil tem muito problema e problema é oportunidade, né. É, no meu, meu setor especificamente, eu tenho competidores muito fortes. Né? Os competidores são é, é, backed by pelos bancos, né? pelo Itaú, Bradesco, Santander. Né? Então o jogo é um pouquinho duro né, de jogar. Mas acho que tem uma, uma, uma coisa que, que mudou bastante nessa, nesses últimos dois anos, especialmente na, na digitalização acelerada. É, é produto mesmo, assim, como fazer produto. É, a, a dor existe muito clara de, de, de é, pagamento no Brasil, né? Acho que o advento do Pix ele trouxe uma outra dinâmica também. Né? Enquanto o mercado está muito preocupado é, do Pix é, mordeu uma fatia muito importante de, de take rate de, de cartão de crédito, a gente está muito focado no software, né? de entregar valor, independente se vai cobrar é, 3%, 4% em média, né? Então a gente está olhando muito para frente de como que o brasileiro vai consumir serviços financeiros. Né? Então, essa é a nossa visão, assim, uma visão de longo prazo. É, de novo, ter escolhido a LocalWeb foi muito importante para direcionar a gente no longo prazo também. Né? Lá, lá a gente tem alguns cabeças brancas né? que passaram por mais crises que a gente. Então, eu sempre ouço é, e, e, e peço essa ajuda também mas acho que é uma visão de longo prazo mesmo, é cíclico, nós vamos passar por um momento de, de, de incertezas provavelmente num, um ano e meio, dois anos, é, mas a gente está virando um pouco lá na frente. assim Marcelo, por favor. Legal. É, do, do nosso lado, a gente também viveu esses dois momentos, né como o Rodrigo Cunha comentou, a gente via essas notícias espetaculares de rodadas é, super vultuosas, né e acho que acho é, que requer até um distanciamento assim para você não, não ficar é, você fica olhando às vezes concorrentes ou outras empresas fazendo esses movimentos muito grandes e você né fica é, procurando ali o próximo passo né e a gente sente também uma mudança muito grande no comportamento dos fundos antes os fundos perguntando basicamente é crescimento year over year e tal e growth e e, e agora todo mundo preocupado como é que está a sua receita, margem, diversificação é, então acho que como o Dantas comentou também na pergunta anterior quem passou e está consistente, gerando faturamento eu acho que a gente sente que os fundos estão até mais interessados né? é, é, apesar do, do late stage estar mais duro os fundos estão mais dirigentes estão mais, os processos estão mais longos né? mas a gente sente também que o interesse aumentou, os fundos têm que fazer o deploy, têm que fazer investimento, então a gente tem tem tido oportunidades é, que a gente até não tinha antes e, e a gente entrou nessa agenda de Menezes também. Concluímos o nosso terceiro ontem, né? É, tínhamos feito dois no início do ano passado e aí veio essa, essa mudança de, de uma reprecificação geral dos ativos, com mudança de taxas de juros. A gente optou por esperar um, um pouco, né? Sempre é difícil falar de preço num cenário desse e, e acho que é uma oportunidade também de você achar bons times, é, com boas tecnologias e que estejam também no momento é, de crescimento, times consistentes que possam somar para a gente chegar lá na frente e, e crescer junto mais rápido. Né? Bom, eu estou com vocês também, acho que se tem o copo meio vazio, né, dessa, desse novo cenário muito mais diligente, com valuations mais pé no chão, vamos dizer assim, você né? também tem o copo meio cheio, que é aquele cara que por algum motivo estava capitalizado, ou ele fez uma captação no timing certo ou ele era mais diligente gastava menos né e e, e sobrou caixa então ele tem a oportunidade é, para nadar vamos dizer assim né num, numa piscina vazia praticamente né cash skiing. então é, acho que é o, é o que a gente deve ver aqui como o exemplo do próprio Marcelo e obviamente como aconteceu lá atrás com vocês é, e, e o, o Rodrigo Dantas ele ele tocou num, num assunto aqui que eu, que eu até queria aprofundar um pouquinho sobre a questão dos salários, né? Era muito difícil contratar alguém tech, não que é, tem que ser fácil ou não, mas realmente a gente tinha salários exorbitantes e perdendo concorrência não às vezes para o mercado aqui dentro, para outras companhias, mas sim é, para esse cross-border, né, para companhias lá fora contratando, ganhando em dólar e fica quase impossível concorrer. Como é que vocês têm visto isso agora, né, no cenário atual, quem está contratando, que ainda infelizmente é um pouco raro da gente ver, mas como é que está isso? Está mais fácil, o mercado não está? Como é que vocês têm sentido isso aí? Vou pedir para o Cunha, por favor, começar. Boa, Pedro. É, até aproveitar que, que a gente está com várias vagas aqui em aberto, estamos né? contratando. É, eu acho que a gente sentia lá atrás que um júnior é, com aquele nível de salário em algum momento ia dar ruim. Né? Porque a gente sabe o nível de entrega do júnior, do pleno, do sênior. Sendo que em um determinado momento você precisa jogar o jogo que existe, né? Então é melhor um júnior ali é, é, precificado, né? um pouquinho acima, do que não ter ninguém. Né? Então foi um pouco é, do que a gente fez. É, o mercado fez uma grande correção, né? É, e agora a gente tem realmente uma oportunidade, no caso da Neurotech, que a gente está realmente contratando, a gente está expandindo, de realmente contratar pessoas é, mais ajustadas à realidade, tanto do mer mercado como da qualificação. E a gente fala não só de, de pessoas, tá? É, essas startups que é, receberam muito investimento, a conta de, de Amazon, Google, Microsoft, era uma coisa assim impensável. É, em dólar, vamos gastar, vamos investir é para crescer e a coisa não. Vamos para Las Vegas, né? Las Vegas, evento e tal. Então, acho que existe, como você comentou, Pedro, acho que existe uma oportunidade única para empresas bem posicionadas que estão com caixa, que estão crescendo. A gente também não está com 200 vagas em aberto. A gente tem ali umas 30 vagas em aberto. Temos hoje quase 400 pessoas. Então, estamos crescendo ali, mas sempre de forma responsável, olhando o caixa, mas conseguindo, sim, profissionais mais qualificados. Acho que o momento é bom. E para as pessoas que saíram e foram trabalhar é, remotamente, principalmente, existe a falta do presencial. Então, quando você volta, tem a conexão. Então, o híbrido hoje é uma coisa que a gente tem apostado muito. Então, aquelas pessoas que ganham em dólar, elas estão querendo voltar até para o presencial ali, no híbrido, mas poder tomar uma cerveja ali no final do dia, ter uma conexão com as pessoas. Então, a gente tem visto também uma volta, até porque a cultura americana, a cultura europeia, é totalmente diferente da cultura brasileira. Então, temos visto também uma volta agora dos que foram, né, nesse caso. É, e tem uma, claramente também uma, uma, uma sobreposição aí de, de vagas também. Tem, tinha muita gente disputando vagas nas big techs. As big techs também demitiram. Uma demitiu 19 mil pessoas, outra 10 mil, 15 mil. Então, eles têm que olhar para dentro de casa agora. né Mas eu acho que para as pessoas que, eram, que realmente são boas, que faziam a diferença, esse mercado não vai mudar muito. Ele vai continuar ganhando em dólar, trabalhando para fora. né é, Tem startups grandes é, que abriram é, capital que inclusive ajudam esses profissionais a tirar o visto e, e ir para fora. Então, as pessoas que tinham uma, uma, naturalmente uma, uma vantagem, porque conheciam o que estavam fazendo, especialmente engenheiro de software e pessoas de produto, vai continuar. Né? Mas eu acho que agora a gente está passando por uma questão de ajuste. É, eu, não, eu não vi mais seis meses para cá aquela loucura de ah, o cara era júnior, se formou em seis meses, ganhava X... E uma setup louca contratava o cara que estava há três meses, não tinha construído nada, por 2x. né E eu, eu tenho visto muito pouco, muito pouco. E eu acho que é natural, acho que o mercado americano também passou por isso. Esse hype aí de, de mão de obra. É, realmente estava muito, é, muito esquisito. E agora eu acho que vamos colher um pouco o, um, um fruto dessa nova safra, aí especialmente de pessoas de tecnologia que precisam se formar melhor, Precisamente realmente ficar um tempo no cargo, entregar um produto de verdade, né? É, tinha muita desespero. O fundo colocava dinheiro numa startup e, cara, você tem, que, você tem que contratar essas 200 pessoas. Mas como? Cara, se vira. Então vinha um monte de gente despreparada, né? É, acho que agora está um pouquinho melhor. Né? Eu acho que ainda não está no, no, no ideal, mas é, eu não tenho visto mais a loucura que estava um ano atrás, por exemplo, dois anos. É, lembrando, Pedro, que para o Júnior, o chat GPT hoje, né? ele faz grande parte do trabalho daquele que só faz o, o código, né? Então, como o Dantas falou, o profissional bom, o profissional que entende do negócio, consegue traduzir aquilo em, em visão de negócio, é que vai realmente perdurar no mercado. Vai diferenciar, né? É, e, e até vocês comentaram aqui, eu vou deixar o Marcelo falar, mas só para fazer um adendo, é, o, o poder estava muito na mão do funcionário, né? Até dois anos atrás, pô... É, se é 100% presencial, eu não quero esse emprego. Acho que agora está começando a mudar um pouco, né? E, e principalmente acho que muito mais pé no chão. Né? Ele sabe que ele tem toda aquela estrada para percorrer para começar a virar um júnior, um pleno, um sênior, e por aí vai. E, e sabe quais são as etapas ali mais ou menos que ele vai conseguir crescer na carreira. Marcelo, qual que é a sua visão aí, por favor? É, a gente também sentiu essa pressão muito grande, né, no, no ano, nos últimos dois anos e agora acho que deu uma normalizada. É, e no final do dia a gente precisa vence quem tem o melhor produto, né. Acho que esse ambiente de pagamentos e bem quem é super competitivo tem tem demanda, tem espaço, mas é, é a gente está sempre preocupado em criar o melhor produto possível. E a gente precisa dos talentos que que estão ali por trás da, da, da criação de produtos, tecnologia, então. É, acho que a gente perdeu algumas pessoas para fora é, mas aquelas pessoas que tiveram esse comportamento também de, de engajamento com a empresa, de longo prazo é, é, a gente busca Premiar, é, a gente não vê mais esse, esse salto de galho em galho, né? A pessoa foi como Júnior, foi promovida para pleno e já sai, né? Era um negócio quase que automático, a gente ficava na dúvida: vamos promover, mas se promover, vai sair. É... Esquisito, né? Cara? Esquisito, exatamente. E ainda tem a mudança de comportamento dos fundos também, né? Você falou um, um ponto interessante: antes você captava e tinha que fazer o deploy do dinheiro e, e às vezes, contratar a gente era, era a saída, né? Então. Eu acho que o grande desafio é você captar e não gastar, né? desnecessariamente captar, é, captar e gastar quando você investir em projetos de fato que vão gerar valor, que vão aumentar o seu fluxo de caixa. Eu acho que esse é o, é o desafio e, e é o que os fundos têm valorizado hoje também. Né? Só, só um adendo aqui também, é que ainda tem um gap de mão de obra. A gente não tem a quantidade de engenheiro... Pessoas de marketing, que conheçam tecnologia, pessoas de produto, para suprir as vagas que a gente precisa. Eu acho que o, o ajuste foi em pessoas medianas que ainda não estavam preparadas para aquele desafio. Isso foi aí varreu, varreu. É. Os que são fora de série continuam sendo um desafio. Né? Ou seja, no fim das contas, o mercado tendeu a, a ir pra mais para a realidade da vida. né? Estava realmente muito fora. E o Marcelo tocou num ponto aqui que são os fundos, né? Que a passar um pouquinho aqui para o lado do investidor que está nos assistindo agora. É, o que eu, o que, eu, que eu tenho visto é que os valuations, obviamente, eles se comprimiram muito, né? é, principalmente os valuations mais late stage, eu acho que ainda o, o, o, o movimento, a quantidade de deals em, em companhias mais early stage, né? entre pré-seed, seed, o próprio Ange, por aí vai. É, ainda está muito grande. E como é que vocês estão sentindo isso? Principalmente o Marcelo, né, que está olhando para aquisições, está crescendo de forma inorgânica. Como é que você tem sentido isso? E aí depois eu vou pedir para vocês. É, sem dúvida houve um ajuste no valuation. A gente via muita gente captar antes com métricas, assim, é, usuários ativos ou, ou coisas que não estão consistentes. Né? É, mas a, a, a, outra, a por outra. Por outro lado, assim, a, a competição no, no late stage para quem está consistente gerando caixa também a gente sente que deu, deu uma. O interesse dos fundos aumentou muito por empresas assim, que estão em pé, consistente. Então a gente está tá num, num momento bem, bem legal. É, não, enfim, a gente ainda está passando por arrebentações, os, os Rodrigues aqui estão mais tranquilos, mas é um momento que a gente está muito muito é, feliz assim de, de ter chegado até aqui acho que tem muito chão pela frente muita oportunidade é, enfim acho que tem, tem um chão longo aí pela frente eu acho que os fundos também aprenderam bastante também né que sendo uma meia culpa né? esses valuations e os cheques, né? os empreendedores têm um culpa tinham culpa né mas os fundos também né é, era era o jeito de jogar né então eu até eu faço filoso filosoficamente uma, uma, uma provocação que o incentivo é, é perverso muitas vezes do Venture Capital. Porque é, o cara coloca o dinheiro na startup e se a startup quebrar, o, o, o problema fica todo para né? o empreendedor, o passivo, tudo. Né? Então você ficava naquela situação assim, putz, o cara colocou dinheiro, eu tenho que gastar. Se eu não gastar, eu não vou crescer na velocidade que... Porque o playbook que foi dado é esse. E né? ao mesmo tempo, em paralelo, o seu concorrente crescendo mais do que você, Isso. gastando mais é, do que você. É. Então, acho que os fundos também aprenderam bastante. né? Você vê no Brasil, tem uma, até uma coisa que eu nunca tinha visto, né? o fechamento de fundos VC, né? é, desassociação de algum sócio. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Né? Eu acho que também, também é um grande aprendizado para os investidores, né? porque... Quando o um investidor está captando, né, é, olhando um pouco da ótica do, do VC aí, é o pior emprego do mundo, porque captar não é fácil também. Né? Ainda mais agora, então assim, meu Deus do céu. Mas quando ele está com o dinheiro no caixa, vira o melhor emprego do mundo. Né? Porque ele fica palpitando sobre um negócio que você conhece muitas vezes mais do que ele. Mas eu acho que o aprendizado foi, foi bom para os fundos também. E de novo, os melhores fundos, eu enxergo que estão de pé... Estão fazendo a mesma coisa, estão seguindo em frente. Né? E Acho que é natural. Eu acho que a discussão é semelhante ao que a gente falou dos melhores fundos e dos melhores funcionários. Né? As melhores empresas, que são as que crescem e deixam margem, elas continuam com um bom valuation e, e geram um valor do mercado. Eu acho que aquelas do hype, as que vendiam a empresa né? ou tinham um rodadas de investimento baseado em métricas de vaidade, e não métricas de caixa, de fluxo de caixa, de, de imagem, é que realmente são as empresas que vão realmente sofrer, dado a, a diminuição do mercado. Então, acho que para o um empreendedor que está vendo, é, é muito importante a gente gerar valor realmente para o cliente final, seja ele B2B, B2C, mas assim, deixar caixa, né, gerar valor, acho que é, seria a grande dica aqui para você ter uma empresa que, que valha né, no mercado. Ou seja, companhias que realmente resolvem um problema amador, né? uma solução de fato é, eu costumo falar que, que mares calmos não fazem bons marinheiros né e pô, acho que esse, esse cenário que a gente vive hoje é muito é muito disso eu queria saber de cada um de vocês o que que vocês esperam para o cenário de tech o cenário de vc nos próximos anos por favor Rodrigo boa Pedro é, então eu, eu concordo com o Dantas aqui quando ele falou pô, a gente vai passar aí um ano e meio dois anos ali três anos de um mar meio revolto, vai ter ali uma, um ajuste que, que a gente já passou N vezes enquanto empreendedores no, no Brasil. Mas eu acho que esses momentos são os momentos fundamentais da criação de valor, de encontrar oportunidade. Porque muitas vezes também quando o empreendedor está com crescimento, com margem, ele está meio toca-toca. Né? Quando ele, ele começa a ver que a coisa vai estar tá difícil, aí ele se aproxima do seu cliente, ele escuta um pouco mais. Então, por exemplo, no caso da Neurotec, a gente tem uma, uma pegada muito grande de criar produtos é, que geram a nova onda de crescimento, né? que são as, as curvas S. Né? Então, quais são os novos produtos que a gente vai bolar hoje que vão fazer o, a diferença no futuro? Então, acho que o momento é um momento é, é bom, é, no sentido de encontrar essas oportunidades e as dores do mercado, do, do cliente, né? Que está tá sofrendo. O mercado de crédito está sofrendo, o mercado de cobrança está sofrendo. Fraude está sofrendo. Então, tem mercados que têm dores ali latentes e que empresas bem posicionadas, que têm a capacidade de escutar, que têm um caixa para investir, realmente vão fazer a diferença no médio e longo prazo. Então, minha, minha, minha visão é super otimista, até porque eu estou num movimento grande de é, consolidação né, dentro do grupo B3. Então, é, assim que a CVM aprovar a transação com a Neurotec, é importante sempre falar isso, a gente realmente está num momento de capturar sinergias e encontrar valor. É, de dados, inteligência artificial nos próximos anos no mercado brasileiro. A minha é bem parecida com, com o Rodrigo, assim, estou bem otimista, apesar do momento país, momento mundo assim. Até et agora, né? Tá, é, semana passada o pessoal começou a publicar que chegou, chegaram, né? Mas eu estou muito otimista porque o Brasil também está tá mais maduro é, em tecnologia, né? Você vê bons, boas safras de empreendedores que empreenderam de uma de uma jornada, venderam as empresas, estão empreendendo de novo. Estão montando fundo. Isso é um, um negócio legal do amadurecimento do mercado. Assim. Então, eu diria que eu estou mais otimista é, é agora para o futuro de tecnologia do Brasil do que eu estava há 4, 5 anos. Né? É, e aí, pô, você vê cases como a Stone indo para para Nasdaq. PagSeguro abriu na, fazendo IPO também. Nubank é, publicou ontem o primeiro lucro é, operacional de fato. Então, assim você vê que são empresas de tecnologia que começaram como a gente, né? Com vici, é, nem romantizando a garagem, mas pô, eram dois fundadores que se juntaram. É, e, e eu acho que a gente tem que torcer para que mais casos como esse, né? Acho que eu estou numa casa que, que ainda é o IPO mais bem sucedido é, de uma empresa de tecnologia no Brasil, que a gente também olha para frente. Então, pô, é um momento difícil, vai ser mais difícil é, comprar empresas agora também. A Local fez 16 Ms, né? 17 Ms. Está mais difícil comprar é, empresa de tecnologia agora. Mas olhando para o futuro, assim, dado que a gente passou esses momentos agora, é, eu acho que quem, quem vai empreender num negócio de tecnologia e que tem um produto que resolve uma dor é, clara do cliente, é, eu acho que vai ter um bom caminho aí, desde que tenha o drive aí de geração de caixa e, e, e receita né, na veia e margem. Né? É, eu acho que quando você combina o produto bom, que você achou o problema, começa a escalar e aprende a atravessar as transições de mercado, né? você é, tem até um livro do CEO da Cisco, ele fala que ele nem se preocupa com concorrente, né? cada transição de mercado, seja econômica, cada turbulência, você sai do outro lado bem, você sai mais forte, sai é, é, maior que os outros. né? Então, é, lá dentro a gente costuma falar que confusão é, é até bom, porque a gente vai se acostumando à, à, à confusão, que eu digo assim, uma transição, seja ela tecnológica, a entrada, por exemplo, de... Pixel, bem bem, com algum cenário econômico né de, de mudança, escassez ou abundância, eu acho que é para o empreendedor é bom que às vezes é a chance de você sair do outro lado mais forte, e conseguir também crescer mais rápido né? É porque por outro lado Pedro o que vai acontecer é que os concorrentes eles não vão ser resilientes é, como as nossas empresas, então mais oportunidades vão aparecer a partir do momento que você tem um mar revolto que você tem oportunidades entendeu? Consegue fazer muito mais ultrapassagens na chuva né? É, eu tendo a dizer que realmente eu acho que os, os bons empreendedores, os, os bons views vão continuar atraindo fund, vão continuar atraindo bons investimentos. Né? Inclusive, você falou a questão do, da, das crises, né? eu estou lendo um livro agora, chama O Poder do Hábito, ele fala justamente isso, que as crises são, são muito boas, justamente por isso, né? que elas têm o poder de transformar alguma coisa que de alguma forma não iria é, não ia bem e, e não seria tão fácil de mudar. Né? Acho que a gente tem vivido justamente isso aqui. E aí, pessoal, eu queria um conselho de vocês, né? cada um de vocês desse um conselho para os empreendedores que estão nos ouvindo aqui, do que não fazer, o que, que ele deve evitar a todo custo na companhia dele. Se você puder começar agora, Rodrigo Dantas. Obrigado. Por, tá fácil, hein? Por, errei, errei bastante, assim, de verdade. assim, errei, Acho que acertei um pouco mais do que errei, né? mas... É... Uma coisa que eu negligenciei na minha história como empreendedor foi contabilidade. É, de fato, isso é uma coisa que eu tive que e tirando o gap. Eu fiz contabilidade na faculdade, né? um negócio chato pra caramba, eu não gostava. né? Mas isso me, me, me tirou alguns... alguns é, vida de empreendedor que tem vici é uma vida de Super Mario. Né? Você tem três vidas, você faz uma rodada, você perde uma vida. Você faz outra rodada, você perde outra vida. Então... É, eu acho que eu, eu errei um pouco nessa, nessa jornada aí de, de, de funding. Eu, nem, nem, eu tenho até uma. É um, eu tive um desafio maior de funding aí, historicamente. Acho que contabilidade teria me ajudado um pouco mais. E os empreendedores eles negligenciam isso. Né? Calcular de fato LTV com CAC, puto investimento num produto, como é que sai o ROI disso, é, realmente calcular a margem de cada produto, porque quando você está crescendo alucinadamente, cara, Cliente novo é é ouro. Depois eu vejo como eu vou ganhar mais dinheiro com esse cliente. E, e eu acho que isso agora nessa nessa nova fase talvez a gente tem que se preparar um pouco mais para isso, assim sabe? Tem uma cabeça mesmo de é, não só gestor de tecnologia, tem um gestor ser gestor de finanças também, né? Quanto custa uma demissão? É, como é que como é que funciona os acordos com sindicato? E basicamente você tem uma, uma leitura muito boa de balanço assim né então é, e assim acho que o maior desafio na nossa, na nossa trajetória são pessoas também né então é, acho que até os 100 colaboradores eu participei das contratações de todos né e esse é um conselho que eu dou muito assim é, os 100 primeiros colaboradores fatalmente são os, os mais importantes colaboradores de uma companhia e... e é o que faz a cultura da companhia exatamente também. exatamente na sua opinião qual que é Rodrigo eu, eu vou ficar falando aqui o dia todo De erros e, e tal E aprendizado, mas assim é, Tem até uma estatística que diz assim é, Dantas falou, pô, errei pra caramba Acho que todo mundo concorda aqui, eu acho que a gente errou Muito na jornada, né? Se não me engano, o Federer, na carreira dele Ele ganha 51% dos pontos Alguma coisa assim, 51, 52 Ou seja, um dos maiores campeões Mundiais, né? De todos os tempos do tênis Ele ganha um, um pouquinho mais Do que perde, então acho que o empreendedor ele tem que ter essa capacidade de perder o ponto, mas ganhar o campeonato no final das contas. Né? E como é que a gente faz isso? Aprendendo. Aprendendo e se transformando. No início, o fundador ele tem um papel. Depois de 100 colaboradores, ele tem um outro papel. Então, se ele não conseguir se transformar enquanto é, profissional, e aí, cara, muito alta ajuda, muita psicologia, muito grupo de empreendedor para a gente poder chorar as pitangas, não vai. Então, acho que compartilhar esse tipo de, de aprendizado é fundamental. Mas, assim, a principal, eu diria, não seja empreendedor de, de LinkedIn, de WhatsApp, de jornal, é, não tenha as suas métricas de vaidade, realmente foque em modelo de negócio, gerar valor para o seu cliente, que aí realmente a coisa, é, a, o jornal, né, a notícia vai ser a consequência, né? e não o, o principal, acho que seria a dica aí. Boa, é, eu também estou nesse ranking dos, dos que mais erraram, né? e eu adicionaria nisso tudo é, é dado o momento também de vocês não ficar mais dependendo da próxima rodada né a gente via muita gente com aquela certeza de que a próxima rodada vai vir e tal se eu encher aqui a minha base eu acho que tem que ser consistente tem que estar gerando valor é, e, e enfim ter essa organização financeira para já conseguir olhar lá na frente e não ficar é, é, à mercê do que do que vem né acho que tem uma frase é, eu acho que algum CEO também a gente não pode ser um bilhete de loteria né? você tem que planejar, se organizar e assim não fazer, não depender de uma próxima rodada a não ser que seja uma coisa pequena que se resolva dentro de casa, tudo bem mas mas a gente vê muito, muito esse comportamento e, e muitas rodadas novas não vieram né? Às vezes não dá tempo de fazer a rodada, né? Seja por também, cenário... Também as rodadas estão super longas, né? É verdade. Às vezes alguns empreendedores também ficam bravos com a gente quando a gente pergunta muito sobre margem, sobre bidar, né as projeções mais pés no chão aí, mas a gente tem visto mais isso. Que bom, né? Bom, pessoal, tá quase cinco minutos finais aqui. Eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem final aqui para cada um, né? seja do lado do investidor né? que está olhando aquisições, que está olhando é, novos é, investimentos ou para os empreendedores, qual que seria a mensagem final que cada um de vocês mandaria? Pode começar, por favor, ô, ô, ô França. É, eu acho que apesar do painel ser gestão de tech em tempos de crise, acho que a mensagem é perseverar, não desistir e vamos continuar empreendendo, né? vamos continuar fazendo esse Brasil crescer, é, é, gerando emprego e gerando valor para os clientes. Né? Eu também tô, assim, de novo, falando sobre otimismo. Assim, o Brasil tem muito problema. né? Então, a tecnologia é um meio de resolver muito problema. Assim, Quando eu comecei a vender, 50, 60 milhões de pessoas não tinham conta em banco. Né? Esse número continua. Né? Imagina, 60 milhões de pessoas não tem um cartão de crédito, não tem conta em banco não consegue fazer um PIX, né? não consegue receber um PIX. Né? Então, nem os bancos, nem o governo, nem as fintechs, nem as ONGs resolveram isso. Né? É, só nisso aí, acho que daria para montar um, um outro país de oportunidades nesse tipo de, de ambiente. Né? Então, acho que é, com tecnologia a gente consegue. É, eu ia comentar exatamente o que Dantas falou aqui, eu concordo plenamente. né Quem já tentou empreender fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, você chega uma determinada dor, você tem 100 startups já resolvendo. Com mais questão, dinheiro que você, né? Com muito mais dinheiro, conexão. cara E é, é difícil, cultura diferente. A gente está no nosso país com um tamanho de oportunidade. Dantas deu um exemplo aqui, mas a quantidade de oportunidade que a gente tem. A gente tem a possibilidade de olhar para fora, ver o que está sendo feito e trazer isso, melhorar a vida das pessoas conviver no, no... Então, assim, eu diria para o empreendedor que está nos vendo, cara, é um, é um mar de oportunidade. Eu acho que a gente está passando mais uma vez por, um, é, por uma tempestade ali que vai passar rapidamente. Mas aproveite, porque é, vai ser bom para o empreendedor, bom para o ecossistema, bom para o Brasil. E eu acredito muito, assim, é, tanto é que a, a Neuroteca, a gente falou, pô, por que a gente vai sair do Brasil se a gente tem uma, uma oportunidade gigantesca? A gente já tentou, a gente pisou lá fora e falou, opa, aqui é outro jogo. Vamos realmente continuar aqui no Brasil, porque a oportunidade é gigantesca. Estou 100% com vocês. A gente comparar, por exemplo, Israel, que é obrigado a nascer global, né? o tamanho do mercado é muito pequeno, comparado com o Brasil. Acho que a gente tem realmente uma oportunidade gigantesca. Aqui, às vezes, eu até vejo algumas startups ali com market share ainda muito baixo, já pensando em ir para fora, Latam, Estados Unidos, que é mais complexo ainda, né? seja em custo de, de, de fã de investimentos, ou por conta do próprio mercado e concorrência. É, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para dentro de casa, que realmente o, a quantidade de problemas e de mercado que a gente tem aqui é realmente super abundante e, e, e muita oportunidade bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, infelizmente a gente está chegando ao fim do painel e ao fim de mais uma seu conference aqui 2023, eu queria agradecer tanto a, a, aos presentes aqui hoje, quanto o pessoal que está nos assistindo é, se vocês perderam algum painel, a partir de amanhã a gente vai disponibilizar todos os todas as gravações do nosso canal no YouTube, do BTG Pactual, e a gente se vê no próximo ano, eu realmente agradeço a presença de todos aqui, e meu muito obrigado. Um grande abraço.